Digital Money. É provável que você não saiba do que se trata, então vamos lá. Você já ouviu falar em Bitcoin, né? A famosa criptomoeda ou moeda digital, como alguns acham. Você sabe quanto vale um Bitcoin hoje? Na data da publicação deste vídeo, o seu valor é de pouco mais de 15 mil reais. Esta moeda fez muitos milionários em questão de dias. Essas pessoas estavam atentas o suficiente para apostar na solução que a até então desconhecida criptomoeda apresentava para o mercado mundial. Foi um tiro no escuro, é verdade. Contudo, essas pessoas que apostaram na moeda não se arrependem de forma alguma, pois mudaram completamente as suas vidas. Hoje, comprar um bitcoin não é uma oportunidade para a maioria das pessoas, devido à sua alta cotação. Existem outras criptomoedas que surgiram e estão no mercado cotadas em valores menores. Mas você sabia que continuam sendo um tiro no escuro? E sabe por quê? Porque até então nenhuma dessas moedas possui lastro, ou seja, não há nada capaz de impedir que por alguma razão o valor dessas moedas passe a ser um absoluto zero. Sim, é um investimento de alto risco. Dito isso, agora preciso falar que a digital money chegou para mudar esta realidade, pois ela será a única criptomoeda com lastro. Ou seja, haverá um fundo garantidor que manterá o valor da moeda sempre crescente. Mas não é só isso, a DMX vai realmente revolucionar o mercado, pois sua meta é chegar ao varejo com maquininhas de pagamento que permitirão que qualquer pessoa pague suas contas do dia a dia com uma moeda descentralizada e que valoriza a cada transação realizada em todo o mundo. Sim, será o próximo boom da tecnologia. Caso você não tenha entendido, a digital money é a sua segunda chance no mercado das criptomoedas. Para se tornar o próximo milionário. A moeda está na fase de ICO e você pode comprar suas DMX por apenas 0,25 centavos de dólar. Imagine se essa moeda superar o valor do Bitcoin? Seria insano, né? Mas vamos ser moderados. Imagine que ela chegue ao mercado valendo apenas 50 dólares. Com 100 dólares você compra, na data deste vídeo, 400 moedas. Isso significa que você terá imediatamente 20 mil dólares, ou seja, 76 mil reais, assim que a moeda chegar ao mercado se as sua cotação for realmente 50 dólares. Seria bom demais, não é? Então, você está diante de uma oportunidade histórica para mudar a sua história. Não deixe passar esta oportunidade. Há um link em algum lugar aqui nesta página. Assista os demais vídeos e siga as instruções e seja bem-vindo a Digital Money.